Olá, esse é mais um vídeo aqui e hoje eu trago uma notícia astronômica bem interessante para vocês. Nós estamos falando de um novo satélite natural que foi descoberto agora, recentemente, por astrônomos de Tucson, na Califórnia. Bora? Bom, esse vídeo vai ser um pouco diferente, vocês não vão me ver muito, eu vou mostrar mais imagens aqui. Visto que eu fiz um roteiro, tá? Esse eu fui obrigado a fazer um roteiro. Vocês sabem que eu não gosto de fazer roteiros. Mas devido ao texto, né? Eu fiz um roteirinho. E eu vou mostrar mais imagens do que aparecer aqui. Então, vamos em frente com a história de hoje. Parece que a Terra tem uma nova lua natural. Isso foi postado por Deborah Bird em 26 de fevereiro de 2020. Os astrônomos anunciaram que a Terra tem uma nova mini-lua. Na verdade, um novo... Mini satélite natural, né? Lua é o nome do nosso satélite já conhecido. Então, o, o nome correto seria um novo satélite natural. Né? É um pequeno asteroide aparentemente capturado na órbita da Terra há três anos. E ele foi designado inicialmente 2020, CD. Uma das imagens da descoberta do objeto é essa aqui. Que designou 2020, CD3, uma nova... Uma nova possível lua natural e temporária para a Terra. A imagem é de Virtus é, Schoskakper. Vou colocar a foto dele aqui para vocês. Minor Planet, como ele chama, né? Planeta Não, foi anunciado pela União Astronômica Internacional ontem, no caso, que a Terra tem um novo objeto capturado temporariamente. Um pequeno satélite natural novo, aparentemente capturado na órbita da Terra há três anos. Esse objeto foi designado, como eu falei aqui, de 2020 CD3 e ele está em uma órbita circular de planeta menor, no caso planeta não, de 25 de fevereiro de 2020. E os astrônomos escreveram que várias observações confirmaram que este objeto está temporariamente ligado à Terra. Nenhuma evidência de perturbação devido à pressão da radiação solar é vista e nenhum link para o objeto artificial conhecido foi encontrado. Outras observações e estudos dinâmicos são fortemente encorajados. O CD3 2020 foi descoberto em 15 de fevereiro por astrônomos no Catalina Sky Survey, com sede em Tucson, no Arizona. Tuxel. Mais de 30 observações foram feitas com o objeto até 17 de fevereiro. Essas observações foram necessárias para refinar uma órbita do objeto e confirmar que ele parece estar orbitando a Terra. O objeto é muito pequeno e fraco. A luz solar refletida ajuda a fornecer uma estativa de seu, de seu diâmetro. A estativa é de cerca de 1,9 a 3,5 metros nesse momento, mas isso pode mudar facilmente. Ainda assim, é pequeno. E é incrível que os astrônomos possam identificar algo tão pequeno que, na órbita da Terra. Muitas das informações que temos nesse momento sobre o objeto vem de vértices, mas está que está ativamente sobre ele no caso. Você o encontrará em arroba versus Eu vou colocar o link aqui embaixo do, do Twitter dele. Os seguintes tweets são de ontem. Aparentemente, esses astrônomos estavam adiando um pouco falar abertamente sobre o objeto, até que a publicação do MPSE agora o são, né? Agora o fato já está confirmado e eles publicaram a, a descoberta, né? Depois de terem confirmado a existência dele. Tá? Espere mais informações com o passar dos dias. Então, eu vou colocar as imagens aqui para vocês. E eles dizem temporariamente por quê? Porque esse objeto pode se afastar algum dia. Vamos aguardar novas informações, certo? Então, demos as boas-vindas ao nosso novo satélite natural. Embora miudinho, um planeta não, um asteroidezinho. Mas agora, temporariamente, a Terra tem dois satélites naturais. E cuidado, gente, é muito fácil chamar ele de lua. Mas lua é só uma. O correto é satélite natural. Certo, né, Oliveira? <risos> um abraço para você, Nédio. Gente, era esse o assunto. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por terem me aturado. Inscrevam-se nos canais da Resistência Científica. Vão estar aqui linkados aqui embaixo. Ajudem-me. Estou quase completando as 4 mil views anuais. Ajudem-me para que eu consiga atingir e monetizar o canal. Um abraço a todos. Tenham um bom dia e tchau, tchau.